um guia para monges do século XIII, que foi editado por Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Anchory in Greece, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 cujo original está arquivado no Corpus Christi College, em Cambridge. Pode ser traduzido como um regulamento para feiras ou reclusas, ou regra dos anacoretas. O texto está em inglês médio, e inclui uma nota prefacial de Tolkien e uma introdução de N. R. Kerr. Neil Ripley Kerr era acadêmico de Anglo-Saxão, Fellow do Magdalen College, conhecido especialmente por seu catálogo de manuscritos contendo anglo-saxão. Tolkien foi formalmente contratado pela Early English Text Society em 1935 para editar o um manuscrito para publicação. Mas, devido a intermináveis atrasos, ele não foi publicado até 1962. A maior parte do livro consiste numa transcrição linha por linha do texto, juntamente com extensas notas de rodapé. A Early English Text Society ETS, é uma sociedade de publicação de textos fundada em 1864 que se dedica à edição e publicação de textos antigos em inglês, especialmente aqueles disponíveis apenas em manuscrito. A maioria de seus volumes contém edições de textos em inglês médio ou inglês antigo, é conhecido por ser a primeira a imprimir muitos manuscritos ingleses importantes, incluindo Pearl, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, entre outros. Foram impressas apenas 3.000 cópias de Anchor Inuice, sendo uma delas esta que está aqui na minha estante. Essa primeira e única edição saiu pela Oxford University Press em capa dura. Basicamente, o livro é um manual monástico para anacoretas, ou seja, monges cristãos, direcionado à orientação de mulheres reclusas fora de ordens regulares. Traduzido do inglês para o francês e o latim, o manual permaneceu popular até o século XVI. É notável por sua humanidade, praticidade e percepção da natureza humana, mas ainda mais por seu estilo brilhante. Como a prosa de seu tempo, usa a literação como ornamento, mas seu autor foi influenciado pelas modas contemporâneas na pregação, que se originaram nas universidades, e não pelas tradições vernáculas. Com sua linguagem ricamente figurativa, frases retoricamente elaboradas, e divisões e subdivisões cuidadosamente lógicas, alcançou efeitos linguísticos notáveis para a língua inglesa da época. Henry Nuits, é frequentemente associado ao Catherine Group, uma coleção de obras devocionais também escritas perto de Herefordshire. Segundo o Ancrenuisi, no início do século XIII, três irmãs resolveram se emparedar cada uma dentro de uma cela. Elas escolheram viver sozinhas e se dedicar a uma vida de oração e contemplação. Essas irmãs eram anacoretas. Uma vez dentro de suas celas, elas não tinham como sair. Anchorin Wisse às vezes aparece como Anchorin really. Foi escrito para essas Três Irmãs, em algum momento entre 1225 e 1240. Não sabemos a identidade do autor ou quem eram as Três Irmãs, mas o idioma é um dialeto do inglês médio que vem da região de West Midlands. O texto é um documento excepcional, uma obra de mérito literário surpreendente, mas também uma visão fascinante do modo de vida recluso. A parte final do texto, a parte 8, está repleta de regras para o bom comportamento da anacoreta. Há detalhes interessantes. Ficamos sabendo que as anacoretas eram proibidas de comer carne e que não eram permitidos quaisquer acessórios ou peças de vestuário que fossem mais decorativos do que práticos. Anéis, broches, cintos estampados e luvas não eram permitidos. Elas também foram proibidas de manter animais de estimação, exceto gatos. Ao lado dessas regras, também há pistas sombrias sobre a vida austera de uma anacoreta. A cela de uma reclusa era pequena, apenas cerca de 12 pés quadrados, o que dá cerca de 3,65 metros quadrados. Tinha uma pequena janela para o mundo exterior que devia ser coberta com uma cortina preta marcada com uma cruz branca, por dentro e por fora. Wankerin se aconselha seus leitores a não passarem muito tempo perto de suas janelas e informa que o pano preto das cortinas tem um significado simbólico. O pano preto mostra que vocês mesmos são sombrios e sem valor aos olhos do mundo exterior. Além de oferecer insights notáveis sobre a vida de uma anacoreta, o texto também tem qualidades literárias surpreendentes, especialmente o uso de metáforas. Na parte 7, o autor usa a imagem de um amante-cavaleiro para descrever o amor de Cristo pela humanidade. Uma senhora estava completamente cercada por seus inimigos, sua terra devastada e ela estava desamparada em um castelo feito de terra. Mas um rei poderoso se apaixonou por ela com tanta paixão que enviou seus mensageiros para cortejá-la, um após o outro, muitas vezes muitos juntos. Ele lhe enviou muitos presentes espetaculares de joias, provisões para sustentá-la e a ajuda de seu nobre exército para sustentá-la. Nesta imagem, o autor usa um motivo derivado de textos sobre o amor cortês e o redistribui em um contexto muito diferente. Também pode-se dizer aqui que, embora o texto seja escrito em prosa, a prosa é aliterativa, ou seja, possui uma espécie de rima interna. Isso cria uma qualidade rítmica quando é lida em voz alta, como o autor provavelmente pretendia que fosse. Vale lembrar o quanto Tolkien gostava da métrica aliterativa, bem tradicional antes do inglês moderno. O Weiss oferece uma contextualização que envolve a história da piedade leiga e da espiritualidade vernacular na Idade Média. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para vocês terem o conhecimento da existência dessa obra. É uma das menos conhecidas do Professor Tolkien.